Bom, tropa, vocês conseguem imaginar que nosso mundo pode literalmente chegar ao fim? Vocês têm noção do que está acontecendo? Eu acho que nenhum de nós esperávamos uma pandemia global, assim como nenhum de nós espera os efeitos de uma guerra mundial. Pensem no seguinte, só os impactos para o nosso país como seriam com nossa dependência de fertilizantes da Rússia. Com o nosso presidente imbecil indo lá nos Estados Unidos falar merda da Rússia. O que vocês já acham que isso poderia afetar aqui no Brasil, cara? Tá? Todos os sites estão falando sobre a China, sobre a China. Vamos ler algumas notícias para vocês. Se os EUA podem armar Taiwan, por que não podemos armar a Rússia? Diz a China. Em outra notícia aqui, China, laços com a Rússia vão crescer de força em força. What? What? Mas o que é isso que está acontecendo? Na outra que China avisa Estados Unidos. Parem, parem ou haverá conflito. O ministro dos negócios estrangeiros da China, King Gang, acusa Washington de fomentar as tensões entre as duas potências e adverte para o perigo de conflito e confrontação. Ai, meu Deus do céu, que porra é essa? Não é mesmo? Ai, Pequim. Ministros das Relações Exteriores da China, diz aqui o Estadão, King alertou na terça-feira que Pequim e Washington estão caminhando para conflito e confronto. se os Zewa não mudarem de rumo. Adotando um tom combativo, em um momento em que as relações entre as duas potências estão em baixa histórica. Em sua primeira entrevista coletiva, desde que assumiu o cargo no fim do ano passado, a linguagem áspera de Kim parecia desafiar as previsões de que a China poderia abandonar sua diplomacia agressiva em favor de uma retórica mais moderada. Os dois países se enfrentam por causa de um comércio e tecnologia. Taiwan, direitos humanos e invasão da Ucrânia pela Rússia. A política de Washington para a China desviou-se totalmente da trilha racional e sólida, diz Kim a jornalistas à margem do Congresso Nacional do Povo, quando os líderes estabelecem suas prioridades econômicas e políticas para os próximos anos. O que está que acontecendo, certo? Que a gente falou isso desde que começou essa invasão, entre aspas, da Rússia na Ucrânia. Rússia, China, até então o nosso querido Brasil e outros poucos que sobraram ali do BRICS ainda eram países nacionalistas. Brasil já caiu, já trocou de governo, de repente da noite para o dia, sem ninguém esperar, sem nenhuma explicação, o nosso país passou a ser globalista, passou a falar cadê o Dilmundo lá resolver as coisas com uma cervejinha, né? um imbecil falando em pleno palco mundial, é claro que não vai ser levado a sério, mas isso pode trazer enormes prejuízos para o Brasil, que terá que escolher um lado, ou fica com o Irã ou fica com os Estados Unidos, meus queridos. É bem simples, certo? E aí o que que tem acontecido? China e Rússia são ainda nacionalistas, um dos poucos países nesse mundo que tem prioridade melhorar o próprio país, independente se são oligarcas, comunistas, de extrema esquerda, inclusive a direita inteira ficou contra o Putin a favor da Ucrânia no início da guerra, tem umas pessoas acordando agora, né, entendendo que se toda a mídia todos os esquerdistas, e Joe Biden né, e Macron estão todos do lado da Ucrânia, deve ser por algum motivo errado, não é mesmo? Só que imagine a situação, cara. Como é que fica se China e Rússia entrarem em guerra? O que acontece com o nosso maravilhoso Ocidente é a estupidez humana. Aqui não importa... Governabilidade, não importa livre iniciativa, não importa capitalismo, emprego, esquece disso. A única coisa que importa nessa merda de ocidente democrático é a maravilhosa demoniocracia. E a lacração por lacração. Ai, vou lacrar. Ai, eu vou lacrar. Quem é o governante que mais lacra? A mídia tá toda mostrando a verdade do que aconteceu na quarentena. Que nenhum líder se importou com a verdade. Só Bolsonaro, né? Mas todos se importaram somente com lacração, somente em agradar seus eleitores. E eles não se importam em colocar o próprio país em guerra. Essa é a situação hoje nos Estados Unidos. Imaginem você, você se sentiria muito seguro morando nos Estados Unidos agora? Aí vamos lá. Se os EUA, em vez de pisarem no freio, continuarem a acelerar no caminho errado, nenhuma barreira poderá impedir o descarrilamento e certamente haverá conflito e confronto disse Kim cujo novo cargo responde ao oficial de política externa do alto escalão do Partido Comunista "Wang Yi, essa competição é uma aposta imprudente com o que está em jogo como os interesses fundamentais dos dois povos e até mesmo o futuro da humanidade. Imagina, você tá aqui feliz de boa, você olha pra janela e você vê um cogumelo um nuclear no horizonte. <risos> Vocês têm alguma dúvida de que isso é possível depois de toda a merda que aconteceu conosco nesses últimos anos? Esses caras estão tá loucos, velho. O que tá acontecendo com esse mundo? Os comentários de Kim ecoaram o discurso do líder chinês Xi Jinping na segunda-feira, os legisladores. Os países ocidentais liderados pelo ZEU-A implementaram contenção, cerco e repressão total à China, o que trouxe graves desafios sem precedentes ao desenvolvimento de nossa nação, disse Xi, a agência oficial de notícias Xinhua. Agora, tá? <risos> Isso não vai ficar tão barato assim não, mano. O que acontece hoje é que o mundo não aguenta mais lacração. A única coisa que esses caras se importam é cuidar da vida dos vizinhos, é cuidar da vida dos outros. E é isso que tem afetado a China. Essa guerra mundial já começou há muito tempo como uma guerra comercial entre esses dois países. E o que nós estamos vendo agora é apenas os efeitos de tudo isso, certo? Aí, né, vamos mudar de página um pouquinho aqui. E no nosso Brasil, como é que está? Né, o desmatamento desenfreado. E temos a Gretchen, lembra da Gretchen? Greta Thunberg, cadê ela? A internet inteira quer saber. O desmatamento na Amazônia cresce, bate recorde histórico e ativistas seguem em silêncio. É a lacração novamente, a única coisa que esses caras se importam é com lacração. Esse governo demonocrático está ruindo, só que não está só levando a uma falência econômica, está levando a uma falência mundial. Pode nos colocar numa guerra mundial que não estamos preparados, e você vai ver fome, desespero, se vocês acham que a pandemia foi ruim, uma guerra mundial é fome mundial, é desemprego mundial, é destruição mundial, são um países com armas nucleares ali se envolvendo e a lacração continua, certo? Por isso que temos aqui a notícia tá? de que estão não só fazendo a CPM dos atos do dia 8, mas aqui temos uma notícia do Eduardo Bolsonaro falando que estão coletando assinaturas para a CPI das invasões de terra. É isso mesmo, hein? tem muita notícia aí para chegar. Nós temos que acabar com essa lacração. O povo não pode estar deixando o nosso governo na mão de idiotas populistas. É isso que tem acontecido até agora. E vamos ver muitas coisas interessantes nessas invasões de terra. Temos que dar total apoio pedir para o deputado que você elegeu o senador que você elegeu pelo amor de Deus assina isso daí queremos saber o que está acontecendo Qual que é essa sua lacração toda isso tem que cessar então toda sorte aí ao Eduardo bolsonaro e para fechar aqui a lacração mano olha o nível que chega a coisa tá ministro de Dilma diz o seguinte sobre regulação de aplicativos se a Uber não gostar sinto muito basicamente mandou um F aí para eles é isso que tá acontecendo com esse ocidente com o nosso país com nossa América certo esses caras não se importam nem um pouco você acha que ele tá preocupado ali com a regulamentação do Uber para proteger os empregados do Uber eu acho que ninguém tem interesse nisso Ninguém quer saber do Estado metendo a mão nessas coisas. Vocês acham que é para proteger aquele que está trabalhando de Uber? Não. É para cobrarem mais e mais impostos para colocar uma taxa lá, se não colocar o fim direto no Uber. Que isso, cara? Parece que o Brasil está indo ladeira abaixo num ritmo alucinante. E nós temos que impedir isso. Somente a livre iniciativa vai salvar esse mundo, cara. Nós somos uma comunidade, nos últimos dias... Ter acontecido, eu nunca senti isso tão forte. Eu nunca senti o apoio de vocês tão bem, cara. Sabe, realmente vocês me dão esperanças de um mundo melhor. De que a gente tá fazendo aqui não é um hobby, não é uma loucura, é a informação chegando para vocês. Se o mundo acabasse, sua internet acabar, você já sabe o que aconteceu. Enfiaram o mundo na lacração e não tem mais como tirar dela, cara. pelo amor de Deus. Queria agradecer também a todo mundo que está participando da nossa oitava rifa. Você pode concorrer a mil reais no Pix, certo? E é a única forma de nosso canal continuar, certo? Já que estamos tirando nossa penhorada, nossa monetização, fim do canal, não sei o quê. Graças a vocês, estamos indo muito bem, tá certo? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vamos sobreviver pelo menos um mês aí. E até a próxima. Tchau, tchau.